Olá galera, olá Brasilzão um abraço para todo mundo Nós estamos chegando com mais um programa Conexão Brasil Pelo canal Mais Brasil Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Inscrevam-se Assine, desculpe, ative o sininho Para que vocês possam ter essas notificações bacanas Que nós temos aqui no Canal Mais Brasil Hoje nós estamos de volta com o Coronel Homero Cerqueira, Ex-presidente do ICMBio, lá do Instituto Chico Mendes Tudo bem, Coronel? Prazer de falar com Vossa Excelência Tudo bem, Senhor. Como é que está São Paulo? Oh, muito obrigado São Paulo está quente eu agradeço a você pela amizade, pelo pelo patriotismo. Ontem nós tivemos aí a marcha pela família em prol do Brasil, em prol da religião, em prol da, da do patriotismo, né? E, e em prol do Brasil e o do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou à disposição, Jorge Tardinha, para a gente falar dos no, nossos ouvintes da TV Canal Mais Brasil. Coronel, como sempre, há uma preocupação muito grande e nós estamos falando isso já há algum tempo, sobre a atual situação do meio ambiente brasileiro. O atual ministro, Ricardo Salles, é, parece que tem deixado alguma coisa a desejar. Bom,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 que o Ricardo Salles já está na linha de tiro e que ele deve cair a qualquer momento. Sabe que é possível isso? Mas se isso acontecer, não seria a hora do presidente da República, Jair Bolsonaro, é, colocar aí um, um militar, já aproveitando e indicando o seu nome, para ser o ministro do meio ambiente, já que o senhor tem uma vaga... Uma, uma, uma larga, perdão, uma larga experiência dentro do CMB, o qual só foi presidente? Oh, Sardinha, é, o Brasil tem pessoas competentes. Eu não falaria que eu sou a pessoa, mais gostaria de servir a pátria como o fiz anteriormente aqui em São Paulo por 34 anos. O compromisso que eu fiz dia 15 de dezembro de 1988, de servir e, e defender com a própria vida. e Eu faria, da mesma forma, é, servir no governo federal, como eu fiz no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, é, que eu fiz com 16 meses, com muito amor, muito carinho, muita dedicação, entusiasmo, respeitando é, cumprindo o que determina o artigo 37 da Constituição Federal, eficiência, eficácia e efetividade, trabalhando de segunda a sexta-feira e sábados e domingo, é, diferente do ministro Ricardo Salles, que ia de terça a quinta-feira, que eu como servidor público, eu não, não pactuo com isso aí, eu acho que ele devia trabalhar de segunda a sexta-feira. É, tendo compromisso com a pátria tendo compromisso com a vida e isso que é mais importante trabalhando de sol a sol certo? então eu acredito que é, a, o, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem um leque de opções para fazer mas eu me prontifico a servir a pátria como sempre fiz sou um jovem adulto e trabalhei aqui na Polícia de São Paulo, comandante ambiental, com uma tropa de 2.500 homens, um território grande, uma população de 42 milhões de habitantes e conseguimos a, reduzir o desmatamento. Que é uma coisa que você trabalha com algumas ferramentas, Sardinha. Quais são as ferramentas? Educação ambiental, política, para melhoria do meio ambiente, tolerância zero contra o desmatamento, ouvir o, o agricultor, o agronegócio, para que o Brasil possa ter uma visibilidade melhor, melhor para o mundo. Não querendo passar um boi, passar uma boiada, e sim fazer a coisa certa do jeito certo, para ter uma visibilidade maior. A gente vai passar uma crise muito forte durante os anos aí que se mostra à frente e a gente tem que trabalhar de forma efetiva, eficaz e eficiente. Então, oh, Léo, estou preparado. Isso, isso eu, eu não tenho dúvida. Eu, eu digo isso como apenas uma colocação minha, própria. Eu acredito que eu, como sou um grande defensor da bandeira da Polícia Militar no Brasil – eu tenho muito respeito pela Polícia Militar, por essa farda da Polícia Militar – eu acho que está na hora meu pensamento do presidente colocar um ministro da área militar. Existem coronéis, existem generais, na área militar mesmo, até o presente momento, o nosso, o nosso presidente Jair Bolsonaro, o qual tem um respeito muito grande. Estaria na hora dele, dele fazer essa sugestão. Mas eu, eu gostaria de saber do senhor uma outra coisa. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo, é, juntamente com o meu querido amigo Adriano, Adriano Oliveira, e o senhor nos falou a respeito do aterro zero. Explica aí para o Brasil o que é exatamente aterro zero. Eu vou explicar para você sobre o aterro zero. É, usina sustentável, aterro zero. Mas eu vou dar um passo um pouquinho para trás. Aquilo que, que você falou aqui, é, as polícias militares até hoje nunca assumiu o ministério no governo federal. As polícias militares estão cerrado filha com o governo federal, em especial do presidente Jair Messias Bolsonaro. São mais de 500 mil homens e mulheres trabalhando pelo Brasil e sendo fiel ao presidente Messias Bolsonaro, por conta a, a, da da política que ele tem imposto, da política que ele tem traçado e os policiais militares, em torno de 500 mil policiais no Brasil, têm seguido a linha que ele tem, tem tem percorrido. Então, você só vê general, almirante e brigadeiro nos ministérios no primeiro escalão. E você não vê policiais militares, coronéis, é, praças, das polícias militares no desafio que o Brasil tem enfrentado. Nós, policiais militares, com, é, participando da guerra diariamente. Não participando de guerra e em outro país. A guerra nossa é diária. Enquanto a sua pergunta da usina sustentava aterro zero... É um projeto que nós temos para acabar com os lixões, que é o maior, é, é, o maior uhum. problema das cidades, tanto urbano quanto rural, é o lixo. O lixo produzido, o lixo doméstico. Você acredita, Sardinha, que São Paulo ele produz 20 mil toneladas dia de lixo? É e, muita coisa, né? E você... É extremamente grande esse número. Muita coisa, é muita coisa. E nós temos uma solução. O Ministério do Meio Ambiente tem falado de lixão zero. Sardinha, lixão zero é proibido desde 2014. Tem um filme, se as, se as pessoas puderem assistir, chamado Ilha das Flores, que foi filmado na década de 80, falando sobre... É, como seria o um lixão, chamado Ilha das Flores. É, e combatia, nessa época da década de 80, os lixões. Hoje, nós não podemos ter mais lixão em qualquer município do Brasil. Dos 5.570 dos municípios, não podemos ter mais lixão. Pela lei 2.505, é proibido ter lixão. Mas a gente, nós temos aí uma política do quê? Aterro zero. Não ter nem aterro. De que forma? E é simples entender. É, o as pessoas produzem dois tipos de lixo. O orgânico e o inorgânico. O inorgânico que nós temos aí, é, pela logística reversa, os pneus eletrodoméstico, Bateria, remédio São tudo que as indústrias Devem recolher Isso aí Pela logística reversa O outro São aqueles inservíveis Que são O papel higiênico É E E o, e o esses produtos aí não podem ser reproduzido ou reciclado E a terceira seria os produtos hospitalares, que é muito caro. Esse produto hospitalar é caro na recolha, na, na queima desse produto, porque ele tem que chegar a uma temperatura de 800 graus. E a outra vertente seria os orgânicos, que, que são é, o maior problema das cidades. O que são os orgânicos? É, resto de comida, de animais, e aquilo que a, a, a, as pessoas colocam em cima da pia e recolhem o, o alimento. Então, nós temos aí os inorgânicos, que são da, pela logística reversa, aqueles são inservíveis e produtos hospitalares. E os orgânicos. Sardinha, é, deste montante, 54% são os orgânicos. O orgânico, você tem Você tem duas destinações. Uma são os aterros sanitários e a outra é a compostagem. E a solução nossa é uma terceira vertente que eu vou explicar. O que, que são os aterros sanitários? Você coloca num, num terreno grande uma lona, um plástico e joga o, o lixo, o resíduos sólidos orgânicos e aquela lona vai servir para não entrar no lençol freático. O líquido que é chamado churume, esse líquido churume, se não colocar lona, ele vai entrar no lençol freático e vai prejudicar a, o abastecimento da, da água nas cidades. E você tem que monitorar por anos esse aterro por, por conta que ele produz um gás, então ele produz um gás durante esse período e você tem que tomar conta para que não, é, não haja um, um desastre ambiental a outra vertente seria a compostagem que você tem que deixar no terreno de 90 a 120 dias então, você tem que ter... São Paulo te, produz 20 mil toneladas dias. Imagine a quantidade de locais que a gente tinha que colocar isso aí para fazer a compostagem. Porque na compostagem, Sardinha, ele produz um, um calor no, no, no centro da, dessa montante de 70 graus. Então, você tem que fazer, é, mexer durante semanas esse produto para se tornar uniforme e você poder é, transformar aquela compostagem num adubo orgânico. Agora nós temos uma terceira vertente que é isso que a gente falou: usina sustentável, a, aterro zero. E desse é, dessa usina nós temos um produto que é simples. Nós separaríamos de todos os municípios o produto orgânico e o inorgânico. O orgânico iria para essa usina, que você poderia ter a quantidade necessária para qualquer tipo de cidade, município, qualquer lugar. E nós temos isso já em produção. Nós separaríamos produto orgânico, passaríamos para, um, para é, uma trituração desse produto, colocando 20% de três insumos. 13% de pó de serra, para secar o líquido que tem aquele produto orgânico, e 3,5% do insumo, da Dar vida, nós trituraríamos, colocaríamos esse produto, esse resíduo sólido orgânico, na máquina, e em 45 minutos, é, e, a, e no final, a gente colocaria mais um outro insumo da Dar vida, e sete minutos antes de terminar. E em 45 minutos nós teríamos o adubo orgânico. Em vez de esperar de 90 a 120 dias, em 45 minutos nós teríamos um produto, uma receita para o município. Trazendo alimentação na auto orgânica, que a gente podia produzir, emprego para as pessoas... Que tivessem aí a necessidade que não tem escolaridade para trabalhar nessa empresa é, crédito de carbono que você aí teria aí condições de você obter aí um crédito por conta da economia do, da melhoria do meio ambiente e você teria uma economia para o município em vez de você gastar em é, um aterro sanitário você geraria produziria para a receita do município um adubo orgânico, podendo ser vendido bem mais barato do que é feito hoje no mercado. 84% do adubo orgânico são importados. E você geraria uma receita para aquele município. Vou dar um exemplo, Sardinha. É... E o um local que nós estamos aí em negociação que produz 200 toneladas dia com um maquinário colocando lá, são quatro máquinas é, num espaço de 25 metros quadrados por um custo de 8 milhões e 400 mil você geraria uma receita Onde eles estão pagando essa empresa grande aqui em São Paulo? Eles pagam 3 milhões e meio para a limpeza do local. Ou seja, em vez de gastar 3 milhões, eles iam gerar um, um, um lucro de 200 mil reais. Então, é essa a solução, Sardinha. É essa a solução. Você, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha no telhado verde do Shopping Eldorado. O que nós estamos fazendo lá no Colégio Arquidiocesano, onde as crianças pegam aquele produto que é a alimentação e gira adubo para a própria plantação. Ou seja, nós acabaríamos com o aterro e com os lixões do Brasil. E daria uma solução que é um, é, é um problema, não só do Brasil, mas do mundo todo, Sardinha. Uma solução barata, que você viabilizaria alimento, é, emprego, renda. E é uma política ambiental, uma política que, vi, é, que pudiera beneficiar o Brasil ante as outras nações do mundo. Pois é coronel, esse tipo de coisa nós já ouvimos em off quando nós conversávamos, nós somos muito interessantes. Então tá aí uma bela, de uma oportunidade, porque quem sou eu para dizer? Mas a situação lixo, a situação do meio ambiente nas prefeituras, nos municípios interioranos do Brasil é lamentável infelizmente é lamentável secretarias que se dizem de meio ambientes só para ter o funcionário e não tem condições porque os prefeitos não dão condições para eles trabalharem a situação é deprimente mas coronel quero agradecer mais uma vez a sua participação querido amigo e dizer que nós do canal mais brasil estamos sempre aqui à disposição e é claro torcendo para que as coisas neste querido Brasilzão possam se resolver e que nós consigamos juntarmos forças e fazer aquilo que realmente é necessário e precisa ser feito para o Brasil. Fica aí as câmeras, o microfone à sua disposição, companheiro. Olha, Sérgio, eu agradeço. Eu só queria deixar uma palavrinha... À vontade. De um... É, de um... Um prêmio, é, um prêmio Nobel da Paz Chama Albert Schweitzer Nascido em 52 Foi prêmio Nobel em 52 né, Quer dizer E ele tem uma frase perturbadora Sardinha perturbadora E a frase diz o seguinte O trágico não é Quando o homem morre Quando acaba a vida da pessoa Do homem da mulher O trágico É aquilo que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. Então, Sardinha, o, o, e o que não pode morrer em vida dentro de alguém é a fé, é a esperança, a solidariedade, a fraternidade, a decência. Assim vive a vida vive. Então, Sardinha, a gente não pode deixar morrer a nossa esperança a nossa fé e ontem nós lutamos pela nossa fé a nossa fé de poder é, orar a Deus no templo sagrado então Sardinha é, eu tenho fé no Brasil, tenho esperança e, tô, e sou uma pessoa que luta por isso eu, você, o Adriano o Frank, são pessoas que têm esperança no Brasil, numa mudança melhor, numa esperança. Saímos dessa período de guerra e a gente vai ter um Brasil cada vez melhor. Nosso presidente está no caminho certo, mas ele tem muitas pessoas contra ele. E nós estamos ombreados ao nosso presidente da república e você com esse canal maravilhoso, falando a verdade para o Brasil. Obrigado, Muito, obrigado. Sardinha, Muito obrigado, Sardinha e seus ouvintes. Obrigado, senhor, por estar participando com a gente. É o objetivo, acho que se nós temos condições de falar a verdade sem fake news, podemos falar a verdade, não é? Vamos acreditar que nós possamos. Brasil é um país autossustentável, meu Deus do céu. O Brasil não precisa de ninguém, o Brasil é autossustentável, somos ricos. E o que é que nós, brasileiros honestos, porque eu estou falando com você, brasileiro honesto, que é um, eu diria que 85% de brasileiros trabalhadores, mas que infelizmente estão se acomodando com esse tipo de coisa que acontece. Mas nós vamos vencer, nós não desistimos. Um beijo no coração, Coronel, muito obrigado. Lembrando, se você não se inscreveu, inscrevam-se em nosso canal, porque você vai ser sempre muito bem informado, Como as palavras como essa que o nosso querido Coronel Homero, ex-presidente do CEMMIL, passou para a gente aqui. Um beijo no coração para vocês. A gente pode voltar a qualquer instante com muita informação bacana.